Eu volto a Alden Meira porque vem fazendo um bom trabalho e vem demonstrando muita garra à frente da Câmara de Vereadores. Representa toda a classe trabalhadora e vem ajudando todos esses pequenos trabalhadores sem terra da em Bahia. Sua bandeira escolhi um novo nome, Aldenis